Bom dia pessoal querido do canal do Cícero e da Madalena. Ó, oh, Madalena fez um, você tá pra mim, ficou assim ó, YouTube, canal do Cícero e Madalena. E atrás ela colocou YouTube, canal de tudo um pouco, pouco Madalena. Nós vamos agora ali na casa da nossa querida e amada Dona Fátima. Vocês lembram da Dona Fátima, pessoal? É aquela que fez pra nós o biscoito de sal amoníaco, então vamos dar uma chegadinha hum. ali agora, rapidamente, um bom dia pra ela. falar um bom dia e eu preciso Sim. também vamos pedir para ela, mesmo. se ela tem um queijo para nós. Bom, agora vamos atravessar a rodovia, né? porque nós estamos aqui na beira da rodovia, vamos atravessar Aqui é o ponto de ondas, aqui ó, ponto de Ônibus, Madalena, por favor, Madalena. Ponte de 11. você não sabe? Que mineiro, Ponte de É Ponte de 11. Ponte de Jones? Nós vamos ali rapidinho. Olha ah, onde que estava a outra parte do Ponte de 11 ali jogada. Ah, é? é, aquilo ali era a parte Sim. de cima do ponto de ônibus. Voou, acho que voou para lá. Então nós vamos ali dar um... Saiu mesmo o vento. Gente, nós estamos na beira de uma rodovia e eu vou falar para vocês uma coisa, hein? É, é um bairro chamado José Rosa, então é um lugar gostoso, para gente andar por outro lado é perigoso, eu vejo o pessoal andando aqui de bike, e vai que vai na beira da rodovia aí, mas é muito bom, Amora, pede de Amora, e mamona, fazer sabão de folha de mamona aqui agora dá gosto, olha conta que tem dentro, ó. bastante. Estamos chegando na casa da nossa querida irmã Fátima, opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o cachorro, olha aí. Olha lá o cachorro bem no meio da pista. Sai daí, rapaz! O carro vai te matar! Sai daí! Sai! A igreja ali. A igreja ah, a igreja. tem uma igrejinha Adventista do Sétimo Dia. É. E aqui uma igreja Assembleia de Deus. Hum. E. Está na propriedade dos do irmãos. É, está dentro da terra deles aqui. E aqui já começa, né? Minha abóbora, ó. Olha uhum. aqui. Natureza deve exuberante. Ter que ter ali, ah, deve ter. Broto tem bastante. É. É que dá medo de entrar lá, mas. Olha, ela sai em lá pra baixo. Ó. É, tá em... Olha só. Cheio de. Isso Flores é. já. A minha... Enquanto a Madalena bate palma lá. Vou mostrar para vocês aqui também tem. Olha que beleza. <coughs> Opa! Ah, plantou a mandioca. Mandioquinha aqui plantada. Que belezinha. Ó. ó. Deu uma chuvarada boa, né? Então agora a natureza tá aqui. Só flores. E aqui vai dar.. Parece que isso aqui não é abóbora, não sei, porque a folha mudou. Milho. Mioca tem bastante E aqui está no No pé do morro Então a terra está bem adubada Eu acho que não tem ninguém na casa dela não Deixa eu ver se tem raça de carro saindo dali Olha gente Aqui ó Isso aqui ó Broto de Abóbora, foi isso para o cambuquira, a Dona Fátima tá ali, ó. o que é isso? Oh bom dia, bom dia. Aqui ah, não. Bom dia, bom dia. Está ah, tá bem original. Está muito feio, pelo amor Essa meu. daí o que tem de elogio, a é reitê do biscoitinho que a senhora fez. Eu sou graças a Deus. É. Bem e os filhos, Netinho, tudo bem? Tá tudo bem. bem? Que benção, né? É. Graças a Deus. Olha ah lá que beleza as duas, ah. Coisa boa é coisa boa, né? Ai, que delícia. A senhora, a senhora não imagina como que a senhora tá querida nesse Brasil. É todo graças dia, todo dia <risos> Biscoito amoníria e tem um elogio. Imagina! Tem nada a ver não! A enxadinha está muito fria! Lá tá dentro está muito frio! Depois que eu comecei a andar! Como é que a senhora tem passado? Eu tenho graças, graças a Deus também! Eu estava com saudade! Eu falei, eu falei para uma vamos dar uma corridinha lá, Ligira! Senão não vem, né? Bom dia, senhor! Bom dia. Esse homem também não gosta dele? Dia, ele. É. é! Não é Chega mais, mais perto? É, tá não não é. bom. É. É. É. Vem pagar senhora, o queijo lá. ia É, eu esqueci. É eu, eu não, não. Eu esqueci, não. Mas eu sei que o senhor não esqueceu. Em caseta Então, é. E a donaída tá boa? Tá tá boa tá bom não não o senhor paga? Não, não, tá certo. Já, já faz Esse jeito né? é bastante queijo, tá ligado, mas o senhor não procurou mais queijo? É, o Rodrigo passou aí, aí eu comprei dele um queijo. Ah, é. <risos> é. deixa eu cortar um troco pra você. Vamos lá dentro, gente, vamos lá dentro. O senhor tá bom? Tá bom? Eu tô dentro. O senhor mora aqui perto? Eu moro aqui na vida. Ah, bem. que bom. Ah, ah, até hoje. Vamos chegar, vamos lá dentro. Vamos lá, vamos pegar o troco. É outro outro. É aqui. É aqui, pô. Lá dentro tá, estava tá frio. Tá frio. Sei, ó, babruzo, é. Ele, tava Eu tava ele veio que pagar um o queijo que ele que que comprou, queijo comprou queijo para ela. Também. Ele com o dinheiro na mão para pagar ela, ela falou para ele, não, só pode pagar depois. Ó, pensa, gente. Ele veio pagar e ela falou, não, você paga depois. Olha o capricho. não, olha o capricho. Aí também Olha o capricho dessa mulher, ó. Olha que coisa linda assim, olha aí pro pessoal. Olha o capricho da dona Fátima. Veja só. Gente, como dá gosto, né? Eu tô filmando a sombra da.. Ali não tem problema nenhum, né? Olha. Olha. Cada pneu desse, com um buquê fora de série desse. Não dá gosto? Olha do lado aqui o barrancão, ó. Ó. Ó, o barranco, ó. E aqui a igrejinha. A igrejinha da Assembleia de Deus. E não sei qual o ministério. Nunca parei pra perguntar, não. Aí me convidou pra vir um dia assistir um culto aqui. Assim que tiver a oportunidade, a gente vem. Falou que é pra o Senhor Jesus Cristo. Falou comigo, mano. É minha cara. Aí, mais aqui, ó. Rapaz do céu, dá uma olhada nisso. Meu papai do céu, que bom gosto. Olha que lindo, ó. ó. É muito caprichosa, não é? Não é à toa que essa mulher é querida. Conseguiu conquistar todo mundo. Olha É Deus abençoe, Deus. Amém, Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe o senhor. O senhor brincadeira. <risos> então, tchau, tchau, tchau. Deus. Já Deus. vai embora? Vamos lá, tchauzinho. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. amém, amém. Boa. Oh, eu queria falar uma coisa. Eu fiquei sabendo de uma coisa. A é. senhora tá fazendo queijo? Não, oh, deixa com os queijinhos. Olha, então, <risos> eu ia, eu não sabia, eu ia. E é. falou assim, a tia Fátima tá fazendo ué, então nós vamos eu lá, então a... <risos> ué Além de ver ela, ainda vamos comprar os queijos Você <risos> não vai filmar a beleza da minha casa, não, né? Não, minha. eu tô filmando as duas belezas aí, conversando é. E fazendo a propaganda <risos> do sabão tixão, lá, ó lá é. Deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês E ela aproveitou, fez isso aqui também, ó Cebolinha no pneu, ó que beleza Mas eu quero mostrar uma coisa aqui É uma flor eu esqueci o nome dessa flor, não me lembro, mas essa flor aqui, eu posso garantir para vocês, ela atrai muitas borboletas, essa qualidade de, de flor aqui. Eu esqueci o nome dessa daqui. Da outra vez eu falei besteira, né? Falei que era mais sem vergonha, quando na verdade não é. Aí a mulher falou o nome para mim, mas eu esqueci. Não sou muito de... Essa daqui eu conheço por cheflera. Ela pega por estaquia. Eu conheço por cheflera, eu espero que não esteja errado. E essa daqui é que eu falei que Ela atrai muitas borboletas Certo? Pessoal Agora eu vou entrar na casa dela Que eu vou encomendar uns queijos dela E a gente passa depois a Gravar mais, tá bom? Pessoal, eu vou Gravar aqui Pena que eu não trouxe a câmera Que tem zoom Mas tem uma coleirinha ali, ó Tá numa alegria, mas numa alegria que... Olha como canta, ó. Pena, mas pena que eu não consigo... Puxar mais para vocês verem a beleza que ela é. Deu uma melhoradinha aqui. Olha que belezinha, ó. Olha como canta bonito. que tem muito caminhão passando, que a Fafa mora na beira da rodovia, né? Esse bairro chamado José Rosa aqui. Então, atrapalha um pouco, né? Olha como canta gostoso, ó! Mas, que parece que está devetizando a região. Olha só, isso tudo é da... escapamento de um carro aqui, tá? É, o que, é, é que vocês estão falando aqui? É um, um carro que passou ali. Estou aqui hoje na casa da nossa querida irmã Fátima. Dá uma louca pessoal, irmã Fátima. Bom dia! Vocês que estão vendo aí o vídeo do. Nosso biscoito de sal amoníaco. Nosso não, ela que fez. Eu quero mostrar pra vocês como é que o Mineiro. Pelo Corte menos eu tô na Fátima, corta queijo, ó. Olha. Dá uma olhada. Eu, eu prefiro ficar lá pelo meio do queijo. Olha, o queijo não tem por aqui. Ó, ela fabrica queijo. Ó, dá uma olhada. E corta desse jeito aí, ó. Olha. Corta assim, ó, tá vendo? Aí ela fez um café aqui que eu já tô tomando. A prova tá aqui, ó. E ela tá cortando um queijinho pra gente comer. E eu vou hoje levar uns queijos dela para para nossa cidade. Aproveitando, aproveitando irmã Fátima, se a senhora fosse receber os abraços, receber os beijos, Obrigada. né, Madalena? Obrigada. Que as pessoas têm te enviado. Acho que ia demorar um dia inteiro só para falar nome, né? Que delícia! É. E pessoas estão pessoas vendendo aquele biscoitinho feito em casa com amor e carinho no farol para ganhar o pão de cada dia. Tem uma senhora de São Paulo que está super grata, ela tá tentando, estava tentando há mais de 15 anos a receita. Chegou a oferecer dinheiro para a mulher que fazia biscoito, pra, que a mãe dela comprava e ela comprava em Minas. E a mulher falou, não, é de família, eu não posso ensinar. E no entanto, a senhora ensinou, ela está super grata. Então, se você, minha inscrita, estiver ouvindo, está aqui dona Fátima recebendo esse carinho teu, que você enviou para ela um abraço. E todos que enviaram abraço, todos que enviaram beijo, até aquela senhora que quer vir aqui na casa dela Conhecer a Dona Fátima pessoalmente Está a Dona Fátima aqui recebendo O carinho de vocês e o amor de vocês Então ela falou para mim hoje Falou para mim para Madalena aqui Que é uma Você pena comendo tá? Olha a Madalena comendo outra vez gente. <risos> então, gente Então Ela é, disse para nós Que o forno dela queimou Mas ela já tá comprando um forno novo Aí ela vai voltar a fazer outra vez Aí vocês é. né? Deus quiser né Deus quiser. É, então fica aqui o abraço de todo mundo Para a senhora O nosso então nem se fala né E agora nós vamos comer um queijo Vai ver um abraço para cada um de vocês é. também Fala outra vez Vai ver um abraço para cada um de vocês É com certeza vão ficar muito felizes E agora eu vou tomar o meu café e comer meu queijo Pessoal Terminar bem aqui ó Ó a fatia ó